Os caras aqui vamos dormir aqui. Dashboard. Ah, quem pediu essa música? É uma vez vocês, vocês veem nessas É foda. Já tem um ano que eu faço live todos os dias, velho. Não vem ninguém nessas. Agora que eu tô.. Posso não, quero não, minha mãe não deixa não, rapaz. Quer dizer, minha mãe não, meu advogado. Eu vou dar um alt tap. O maluco já tava aqui Pô. Até agora de noite tava estava aqui 4 velho Os caras vão ficar trollando então eu vou trollar eu, eu vou você aqui, falou eu Falou Mas eu acho a notícia Ai meu Deus Falou Opa! Vem cá cara, você é pior que eu velho Opa, adios amigo... Não, não, não explode o carro não Caralho Ah foda-se, eu vou... Deixa eu ir pra pedra aqui Caraca, quase que é Se tu der mais um teco ai ah, eu te dou mais 10 reais e é S A H U I E H S A U I E a Hashtag Tomojota ah, Tomojota Rapaz, não sei o que você tá falando, Toma. teco, o que, que é isso de teco? Cara? O que vocês estão falando? O oh, cara tinha colete 2 que eu matei, o cara tinha chave, rapaz